Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao canal Combo Assessoria Robô Forex Trader E nesse vídeo eu vou te ensinar, vou te mostrar como você calcular os seus rendimentos Os seus rendimentos diários, tá? porcentagem diária, rendimento mensal e porcentagem mensal Aqui nessa tabela automática, onde você só inclui aqui o valor da tua banca Ok, vamos dar um exemplo aqui, 5 mil por exemplo e ele já, automa, já muda automaticamente aqui no valor da banca todos os campos aqui para o valor da tua banca só que que você precisa corrigir manualmente tá esse campo e aí você vai e vai ser calculado então rendimento diário rendimento é, diário em porcentagem e depois você coloca o total aqui para calcular o rendimento mensal em porcentagem ok então é muito simples tranquilo eu vou mostrar para vocês como é que faz se você é, faz parte do nosso combo assessoria robô Forex Trader do nosso grupo com certeza você deve estar usando então a corretora XNES na corretora XNES você recebe diariamente um extrato de quanto a ah, você fechou ou seja trade fechado closed trade tá você vai usar olhar esse campo aqui procurar por esse e-mail aqui ó tá esse e-mail aqui ó daily o título dele é Daily Confirmation. Lá você encontra o valor, aliás, ao número da tua conta, ao conta de operação, tá? Vê todo o extrato e no final do extrato aqui, quanto que fechou naquele dia? Quanto que deu de lucro no dia diário? Então, vou dar o um exemplo aqui. Close Trade do dia, que dia que é hoje? Dia 12, 12 de janeiro, tá? Peguei lá, do dia 12, 60.40. Então, eu venho aqui na minha tabela... Vou aqui no dia 12, ok? No dia 12, ponho no diário 60,40. Usa vírgula. Ok, pessoal? Deu quanto relacionado à banca? 1,2, tá? 1,2%, ok? E aí você, vamos dizer que no dia 13 deu ah, 55. Vamos dizer que no dia 14 deu 45. E assim por diante. E aí ele vai calcular aqui os valores diários, tá? Vamos colocar aqui 77, 66, a 78 e assim por diante. Depois ele dá a soma total no final de ganhos do do mês inteiro diariamente. Você pega esse valor 381,40 e você vem em janeiro e preenche aqui deu 381 ,40 e aí vai dar a porcentagem do mês então 7.7,6 por no mês que deu a as operações do robô ou manual assim como você estiver operando se você faz parte da nossa assessoria você está usando então o robô aqui do combo assessoria robô forex trader ok muito simples de usar muito muito fácil se você tem interesse, faz parte do nosso grupo VIP, é só falar comigo no grupo ou no privado, eu vou fazer uma cópia desse aqui para você. Se você não faz parte, está vendo esse vídeo no YouTube, acessa aqui embaixo na descrição o um link, deixa o seu nome e e-mail, ok? E você receberá por e-mail essa tabela já no automático, onde você só coloca aqui a tua banca, vamos dizer que seja 7 mil, tá? E aí ele já faz a mudança automática, você só preenche e depois vai preenchendo mês a mês quanto que está dando a sua banca, em vez de fazer tudo na unha. Ok, pessoal? Então é muito simples, fica aqui o tutorial, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!